Na primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno, o Instituto Data afirma que o candidato Jair Bolsonaro. Que Sou que é o capixaba, venho pegar de vitória para aqui para, de de vale, Alemanha, Alemanha, para aqui para o Rio de Janeiro, para casa da minha então, tia para trabalhar. Eu falo aqui que para que vocês: brilho, aqui é 13, sempre 13. Um ajuda os pobres, roubando ou não, gente, ajuda os pobres, pobre, ajuda, pobre, ajuda quem faz, precisa. Agora o Bolsonaro não quer ajudar ninguém, só quer pegar e é, ajudar os ricos. Quem tem, quer ajudar, quem precisa, né? quem já tem, quem vai ganhar mais, não. A que uma Atempo está no ar para falar um pouco das pancadas de chuva que já começam a acontecer em algumas áreas do Rio de Janeiro. Uma linha de instabilidade avança da região serrana em direção ao litoral. Meu nome é Leonaida Silva, tenho 32 anos, tenho dois meninos, tenho um casal, uma menina de 8 e um menino de 10, e moro com eles dois e o pai. Aqui não existia nada, aqui era só barro e ca... Aqui não tinha casa, só tinha casa da quarta para baixo. Da quarta para baixo, onde tem o um teleférico, tinha casa. Aí, mais ou menos, voltei para cá depois de uns três meses daqui inaugurado. Aí melhorou bastante. A deuda social é enorme em eh, en Rio. Eh, por ejemplo, 30% de la población vive en favelas, lo que significa un millón y medio de gente, de habitantes, viviendo en esas condiciones. Eh, la informalidad es la marca del siglo XXI de las grandes metrópolis del continente. Eh, y por eso hay que destinar recursos para eso. Y solamente destinan recursos los gobiernos progresistas, los gobiernos eh, de orientación popular. La, a la derecha no le interesa urbanizar las favelas. Se melhorar, se vier aqui falar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então faça, porque a gente tem direito de chegar lá na Câmara e cobrar. A gente tem direito disso, porque muita gente não sabe se você votou naquela pessoa, se aquela pessoa falou que te deu, te deu voto de confiança dela, você votou, não fez, chega lá e cobra. A Dática que quer ser presidente do Brasil porque ajuda os pobres, ajuda os humildes, trabalhador, não quer ajudar só os ricos, ajudar quem pode, ajudar é, outras pessoas, quer ajudar os pobres, quer ajudar os humildes, os trabalhadores, não os errados. Valeu! Tachira, madeira Brasil! Brasil, Argentina! Veste e Vem tenemos mucho ainda de del pasado que pesa. Yo no soy un lector de Bolsonaro, pero Bolsonaro es una creación que surgió de la de la rabia que en una parte de la de la sociedad brasileña ha quedado por la por todo el curso de por no mirar una solución que se esperaba mucho antes desde el gobierno de PT del gobierno Lula Después de 12 años de gobierno de la izquierda, yo particularmente esa era un apoyador del gobierno de la izquierda, eh, esta división se quedó muy clara, pero se quedó muy clara porque los discursos de izquierda no han logrado éxito todavía en muchas situaciones en Brasil, como la económica, por ejemplo, y tampoco en la social porque ainda temos problema com a educação, problemas com a criminalidade, problemas com a violência e problemas econômicos. Ele não porque eu sou bissexual, ele não porque eu sou mulher, ele não porque eu sou do candomblé, ele não porque eu sou uma pessoa de axé, ele não porque ele não me representa, ele me reprime. Ele reprime a minha existência, ele reprime a existência da minha filha, da minha prima, da minha mãe, ele reprime o ser humano. Então ele não, ele nunca, ele nunca, ele não vai ser, ele não vai vencer. Ele não porque eu sou mulher, porque eu sou resistência. Eu venho da Zona Oeste, um lugar muito abandonado do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui na Lapa, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, para mostrar para o Brasil inteiro que os poderosos poderão matar uma ou duas rosas, mas eles jamais vão conseguir deter a primavera inteira.